E aí, já se inscreveu no canal do Curtindo Mais? Então entra aí ó, no sininho aí, coloca para você receber novidades, novidades interessantíssimas, só programa bacana como o de hoje. Porque afinal de contas, você sabe que o tempo passa e com ele vem as dores, vem as doenças, vem entre outros problemas, não é verdade? Pois é, o de carona que eu curti de hoje é com ele, ó Pedro Barbosa, terapeuta, que vai falar sobre uma, uma terapia espetacular chamada biomagnetismo. Vamos junto? Aqui para falar do programa. Eu só aí. quero saber se essa carona é com emoção ou sem emoção. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. <risos> Pegando aqui a Bandeirantes, para quem conhece São Paulo, sabe que é uma avenida que em determinado horário fica, é. fica suave para a gente poder fazer um programa como esse, Pedrão. Oh, Cara, tá fala pra gente aí, para quem está vendo o programa, de fato, o que é o biomagnetismo, que ganha cada vez mais proporções, as pessoas conhecendo um pouco mais essa questão, que é, que é uma terapia maravilhosa, né, Pedrão? Realmente, é, é algo que está crescendo muito no Brasil. Surpreendentemente, o Brasil está tão avançado no biomagnetismo que hoje nós já temos duas universidades que já estão colocando como pós-graduação o biomagnetismo. Se nós formos comparar, inclusive, com acupuntura, homeopatia, que foram ciências que demoraram décadas e décadas para conseguir ter é, esse reconhecimento, o biomagnetismo, em então, pouco tempo, já está tendo. É uma isso mais rápido, né? Significa que são os resultados que estão trazendo isso. Mas, respondendo a sua primeira pergunta, o que é o biomagnetismo? Uhum. O biomagnetismo é uma técnica terapêutica complementar, que, é, onde nós fazemos um rastreio quântico no organismo das pessoas e mais de 300 pontos em casos até mais de 2 mil pontos do organismo da pessoa com a finalidade de buscar pontos onde existe um desequilíbrio de pH perfeito é, encontrando esses pontos são aplicados ímãs que são ímãs bem fortes acima de 3 mil gauss até é, para criar um campo magnético o polo positivo e negativo cria um campo magnético certo esse campo magnético, ele vai equilibrar o pH através da água do corpo. Né? A grande vantagem do equilíbrio do pH no nosso organismo é que qualquer tipo de doença, ela se manifesta através de vírus, de bactérias, micro-organismos em geral. Esses micro-organismos, eles só se proliferam em meio ou ácido ou básico. E o pH neutro ele mata esses micro -organismos. Então a cura vem através de um equilíbrio de pH utilizando o próprio corpo. Então assim, Pedro, só para entender, então você fala 2.800 pontos, por exemplo, dependendo da queixa, aí eu posso dar um exemplo, eu fiz um tratamento com o Pedro e foi espetacular, porque um problema de condromalácia, para quem corre sabe muito bem o que é esse bichinho chamado condromalácia, que pelo amor de Deus, e aí entra naquela questão de nunca mais eu poder correr, quando eu corro dói, quando eu faço agachamento dói e tal, Aí eu conheci o Bill, é... e aí o Pedro explicando essa questão do PH, dos pontos tal, ele foi especificamente na minha dor da condromalacia. E aí dentro do que ele entende do meu organismo ali, ele falou, Olha, duas ou três sessões, acho que você já consegue voltar a correr. E de fato, foram 7K depois de três sessões. Aí é esse equilíbrio que, que, que fez isso, Pedro? É a questão do PH, que né? você fala do positivo e do negativo, mas nos pontos específicos para chegar naquela queixa, é isso não? É, quando nós fazemos o, o rastreio, o... No, no organismo, é, nós não olhamos apenas o, o foco da doença ou da dor. Isso também é olhado, mas é um pouco mais amplo. Uhum. Uma boa causa é, das nossas doenças são advindas de questões emocionais, né? o que as pessoas conhecem por somatização. Perfeito. É, o lado emocional desequilíbrio a pH, a pH dá condições para proliferação de vírus e bactéria. Então, eu fico doente por uma questão emocional, sim. Então, o equilíbrio também emocional equilibrando a doença. É, além disso, tem como você falou, o bio não só vai atrás do equilíbrio do pH para é, matar vírus e bactéria. Uhum. Ele também é, busca pontualmente essas questões. O rastreio que nós fazemos uhum. é um rastreio geral. Nem sempre a pessoa vem com uma queixa específica, ah, eu Perfeito. tenho contra chondromalácea. Uhum. Tá, eu não vou olhar apenas aquilo. Perfeito. Uhum. É que de é. fato você pergunta a te cortar que é muito interessante, porque você que tá vendo o programa, fibromialgia, diabetes, estresse. O cara pega lá e fala assim: "Como é que tá normalmente você tá indo no banheiro, seu estômago, então você consegue já sacar nessa nessa hora que você tá fazendo a você chama de o rastreio. O rastreio, né? É isso? Com certeza. O o rastreio que nós fazemos no organismo, ele sempre será um novo rastreio. Por quê? Você pode sair do consultório com um pH totalmente equilibrado, tranquilo. É, muitas vezes até essa eliminação dessas, desses microorganismos gera até um, uma diferenciação na cor de urina ou nas fezes também, porque é para onde tem que sair pelas vias uhum. naturais. Mas você concorda comigo que você continua tendo sua vida normal. Sim. Aí você tem estresse ou você tem uma dieta que vai desbalancear o PH novamente, ou seja, você chega na sessão seguinte, você tem um PH alterado novamente. Então, cada rastreio, em cada sessão, é um rastreio novo. Eu não posso simplesmente olhar para aquilo que você está me trazendo, ah, eu tenho uma dor Som de estômago. Queixa, né? é, eu gosto muito desta visão do bio que bate com a medicina tradicional chinesa, na qual também tem uma formação em Perfeito. acupuntura. É, porque a medicina chinesa ela olha o ser humano como um todo é uma tristeza vai me dar um problema no fígado uhum. então é assim eu preciso olhar no geral sempre obviamente também vamos olhar pontualmente aquela necessidade que fez com que a pessoa me procurou muito bom. mas é, é essa isso é o biomagnetismo, muito bom, quer dizer, ele cura não somente a sua queixa, ele vai tratar você como um todo, então o problema emocional principalmente é que desencadeia uma série de problemas no seu organismo. Então o cara fala assim, pô, é diabetes ou é fibromialgia, às vezes não é nem só isso, é uma coisa que resultou nisso, mas com, com o equilíbrio do pH dentro do organismo, o tratamento de bio, você consegue equilibrar e melhorar essa não só essa queixa, mas também outras coisas que podem desencadear. Pois é, você já deve ter visto pessoas que vai, tiveram um infarto ou fizeram um câncer, uhum. tudo derivado de questões emocionais. Né? É é, nós não somos essa dicotomia que se fala de mente e corpo, razão e emoção, nós somos um só uhum. né? e o emocional está diretamente ligado a tudo que acontece no nosso físico. Eu Devo cuidar de uma parte, mas também da outra. O Pedrão, e para curar, independente da, da, da parte ou de um geral, é, especificamente criança, idoso, existe idade para fazer um tratamento de biomagnetismo? ou não, Como é que funciona isso? Não, não existe idade. É, eu atendo muitos idosos, por obviamente questões de osteopatia, uhum. né? Mas já atendi muita criança também. É, Existem formas e formas de se tratar um ou outro, não, não existe idade. Uhum. Em relação a contraindicações, é, é um pouco mais comum, no caso do idoso, quando ele tem uma necessidade para uma cardiopatia, utilizar um marcapasso. Tá. Pacientes com marca-passo eu não posso aplicar, uhum. por questões óbvias. Os ímãs, eles são muito fortes, ele vai acabar. É, regulando completamente o aparelho, então eu vou gerar um mal para a pessoa. E em gestantes, né? até o terceiro mês, que se toma todos os cuidados em qualquer tipo de tratamento. Né? Até, para você ter uma ideia, em anestesia e tratamento dentário, a gente procura evitar nos três primeiros meses, então você imagina. Na gestante também se toma esses devidos cuidados. Fora isso, não temos nenhuma contraindicação indicação o... Originariamente ele nasceu, Rodrigo, para tratamentos diadéticos e tratamentos de câncer. Mas hoje ele atua numa uma esfera muito maior do que simplesmente isso. E você pode fazer o tratamento juntamente com outro tipo de terapia, né Pedro? Por exemplo, com a acupuntura junto com o com, com bio. Sim, na escola onde eu aprendi, eles falam que não. Uhum. Na minha escola da vida, também por ser acupunturista, eu, Pedro, eu falo por mim não pelos outros, eu acredito muito na associação dessas terapias. Né? Uhum. É, em muitos dos meus casos eu sim, aplico procedimentos de acupuntura, são vários da medicina chinesa, né? associado a, ao biomagnetismo, às vezes as pessoas Acham que a acupuntura é só agulha Não, Exato. tem muitas outras é coisas além da agulha Tem gente que tem pavor de agulha Então tem outras formas também de atuar Perfeito E conta aí Pedro, para quem está vendo o programa assim, Pode ser, você tem tantos aí que eu sei Mas conta dois casos bem legais assim que, que o Bill surpreendeu Não só o paciente, mas também você Sabendo que a técnica iria solucionar aquela questão Além desse que vos fala, né você acabou de falar <risos> do seu próprio do... caso da condromalácia <risos> Exato é, eu tive um caso bem no início da minha carreira como terapeuta com biomagnetismo que eu fiquei muito feliz de um, um bombeiro que sofreu um acidente de moto, ele perdeu 20 centímetros da perna direita é, perda óssea e aí precisa de colocar aquela gaiola para poder reconstruir o osso e tudo mais ele tinha uma previsão do ortopedista de que ele ia conseguir andar mas essas perdas foram tantas é que aquela gaiola mantinha uma infecção tão constante em dois anos, de, tentando se formar osso e a infecção impedia a formação do osso Caramba. e dores constantes diariamente. Eu com três sessões de biomagnetismo nesta pessoa, ele foi fazer o, os exames de sangue a infecção reduziu 80%. Olha, Com parece. seis sessões ele já tinha imagens radiográficas de formação de osso. Cara, que sensacional. Em três meses ele já fez uma cirurgia para tirar parte da gaiola. E o médico fala, falou para ele assim, eu não sei o que você está fazendo. Continue, porque antes eu falei que você ia andar, agora você vai correr. Que legal. Cara, que Esse bom. foi um dos casos, principalmente por você no início, que foi muito marcante para mim. É, e teve outros casos que a gente, às vezes precisa tomar um pouco de cuidado no que fala é, Mas, é, vai com carcinoma espinocelular, que é o um tipo de, de câncer de pele Redução daquele carcinoma, em pouquíssimas sessões também é, Cirrose hepática, resultados fantásticos também Ou seja, o BIO ele aplica assim muitas coisas Eu, tem um caso muito interessante, mas Sim, precisa é, tomar não. um pouco de cuidado com a propaganda. Não, Com certeza, eu acho que é legal cada um saber da sua história, eu posso falar o que para mim resolveu. É... Então quer resolver também, está com alguma questão aí, ah, será que ele vai me ajudar a melhorar? Uma questão de diabetes, eu estou com câncer, não sei o quê. Eu tô... Gente, procura o Pedro, vai lá, conversa com ele, conhece um pouco mais o biomagnetismo, entenda porque a importância da, do, do PH dentro do seu organismo. Não só para a sua vida naquela queixa, mas para a sua vida num, num todo. Para você não desencadear por causa de emocional ter algum tipo de problema que você nem imaginou ou nem imagina que possa ter. Como é que faz para encontrar o Pedro? Olha, é, hoje a informática é a melhor forma, né? Então, WhatsApp. meu telefone é 14 Repita! 14 DDD 14 196914. Maravilha, vale a pena conhecer o Pedro, a gente traz aqui no Curtindo Mais, porque é um canal que fala de longevidade, fala de viver mais, e viver melhor, trabalha os aspectos físico, mental, emocional, espiritual, então o biomagnetismo faz isso e muito mais. Agora, o Pedro Terapeuta, o que ele faz nessas quatro, nesses quatro pilares? Está fazendo alguma coisa nessas questões aí, Pedrão? Ah, sim. Nós como terapeutas também temos os nossos terapeutas para nos cuidar. <risos> mas... ah, Exato. Uh, inclusive eu estou num projeto de, de ampliação muito grande da clínica que eu acredito nessas várias formações. Sim. Eu hoje já tenho cinco profissionais que atuam comigo áreas diferentes, afins e eu os utilizo também comigo, como fisioterapia, como alinhamento espiritual de chakras. É, psicólogo, obviamente a gente também se cuida, senão Perfeito. não dá, né? Tem que ter esse equilíbrio, né Pedrão? Não adianta Opa. você arrumar um pilar e o outro tá desencadeado lá. É, o prédio cai se os quatro pilares ah, não. não estiver Muito. bem sólidos. Perfeito. Então vamos ver se o Pedrão vai cair aqui na brincadeira aqui do lado B, que é o lado curioso do entrevistado que responde. Vai vai, É tranquilo, é mais tranquilo do que, que você imagina. Biomagnetismo pode curar algum problema aqui se você tiver. Vamos lá, Pedrão. Uma saudade, meu amigo. Uma saudade, rapaz, saudade da época da faculdade, era bom e a gente aproveita pouco é, né? Porque é pouca responsabilidade e muita alegria né? <risos> Boa, boa, boa Pedro, a maior alegria que você teve ou maiores alegrias que você teve? A maior alegria que eu já tive na minha vida foi o nascimento da minha filha É bonito demais, né? Nossa. É uma coisa que só quem passa que sabe a emoção que foi, é, né? É. Muito bom, muito bom e vamos lá, o que que o Pedro costuma fazer quando ninguém vê o Pedro fazendo, hein? Beber. É, é, Beber, para dar uma Toma relaxada. Toma uma. <risos> para dar uma é relaxada. Muito bom, tomar uma e comer um, uma coisinha gostosa. Ninguém é de ferro, mas dar uma relaxada também Opa. é bom, né, Pedrão? Um bom vinho, uma boa cervejinha. E quem yeah. não gosta? Quem não gosta? Quem? Quem não? E fala uma coisa aí, se você pudesse fazer algo que ninguém pudesse ver, o que, que você faria, hein? Fazer uma coisa que algo que ninguém pudesse ver... Puta, cara, adoraria nadar pelado, <risos> Mas o que, que te impede? Não tem as praias de no diesel? Então, mas aí alguém vai estar tá vendo é isso. É, tá vendo. <risos> eu também tenho as minhas restrições. O meu DDD-14 foi a a Ele queria nadar pelada na represa. Na represa, é. Imagina, vai preso lá, Pedro, pelo amor de Deus. Então, muito vai bom, estar, Muito bom. Meu amigo, uma palavra que, que te define. Bombril. Bombril? Multiutilidades é aí? Cara. Bato, escanteio, corro, cabeceio, defendo e ainda chuto no outro gol. É verdade, cara. Eu conheço esse cara, Se ó, vira nos 30. Com certeza, vai, ó. Procura o Pedro que com certeza ele vai te dar uma baita atenção, não somente no biomagnetismo, mas. Com toda a formação que ele tem O cara é master em programação neurolinguística O cara tem uma questão pessoal, uma questão humana muito bacana E vai com certeza fazer de tudo para colaborar Para que você tenha uma vida aí ainda mais ativa, uma vida mais feliz Conversa com ele, o cara é um baita ombro amigo Obrigado. Olha, Pedrão, obrigado, viu, cara? Sucesso aí, muito Bill aí pra todo mundo aí. Até que foi sem emoção. Foi sem emoção. O trânsito ajudou. É. E vamos junto, olha, se inscreva no canal, compartilhe. Coisas boas assim tem que ser compartilhada. E olha, aguardo você no próximo programa pra final de contas. sem você, o canal não existe. Até mais.